Eu sei quantos comentários este vídeo tem. Irei atualizar a Tumblr e o título do vídeo. Então, floodem os comentários.